Puro freestyle, tá ligado? Bird Wiser é freestyle, yeah. nome do som, tá ligado? Ué, yeah, yeah. yeah. yeah. Bebê nessa boot, uh. tacu nessa pussy. Uh. Te chamo de groupie, yeah. você pirou na minha Uzi, yeah. yeah. Tá bom, nosso. yeah. o cara é do sal, o cara da house que tem muita é. garagem. Yeah. Uh. Olha o cara da arranjada, o cara tá da Uzi cromado. Te dou muito choque Você fala, mano, porra, olha pra esse shot O meu shot tá com o bolso estufado yeah. caralho, é muita grana acumulada Que eu ganhei no ralo, yeah. Vocês falam muita merda Vocês nunca tem ideia No tanto que nós fala dessas merda yeah. Mano, cansei dessas fitas Vocês nunca vem me, me ligar Vocês nunca falam das minhas brisas, yeah. Vocês nunca vai ter o salse do não, não Você nunca vai ter o Porque e? o cara é mó sauce assim, porque que eu tô na TV E você pirou na minha house yeah. Olha pra beat olhando pra mim Ela e? quer beber, beber pouco do lim, Ela gosta do meu hache yeah. Yeah. Yeah. Mando essa rima louca yeah. pra você ficar ligado Mano, é uh. o eu yeah. o cara do sauce abusado yeah. Fala pra mim que é tu, tu Fala pra mim que é tu huh? Mano, você não tem sauce